Muito bem, muito bem pessoal, estou de volta aqui, né? É, estou de volta aqui no canal, né? É praticamente é, quase todos os dias aí nós temos gravado um vídeo, é, temos trabalhado bastante aí, né? E gravado, ensinado como fazer as coisas, né? É, outras vezes uma pequena palestra e também, né? De vez em quando aí, é, dando aí um pequeno presente aí aos nossos amigos, né? A você que trabalha na ra... com rádio, você que tem a sua rádio web, ou a sua rádio comunitária mesmo, eu sei a dificuldade que, é, que todo mundo enfrenta, aí nessa, principalmente nessa situação do tá país. Né? Já era, era difícil, porque rádio web, rádio comunitária, geralmente, se der lucro, é muito pequeno. E tem de ser sustentado pelo amor, né? pelo amor ao microfone, pelo amor à comunicação. E eu sei como é... Desta maneira, né? Desta maneira, de vez em quando, nós, nós colocamos à disposição algumas vinhetas gratuitamente para o pessoal, aqueles amigos né, que têm suas rádios, mesmo não trabalhando com a gente, mas nós traba é, trabalhamos aí em pró de ajudar os nossos irmãos aí que são amantes do microfone, são amantes da comunicação pelo Brasil afora. Né? É, eu já eu coloquei aí vários vídeos. É, sobre disp é, deixar disponível vinhetas, e hoje eu gostaria de ajudar você, você que tem a sua rádio gospel, você que é, leva a palavra de Deus por, para o Brasil e o mundo, né? ou às vezes você tem a sua própria comunitária, né? aquela comunitária, aquela radinha FM pequenininha aí na, no seu, no, na sua cidade, no seu, na sua, no seu estado, e leva a palavra de Deus aí Está aí na batalha, está precisando de músicas evangélicas Eu tenho alguns aqui, eu tenho alguns aqui Gostaria de presentear você em nome do Senhor Jesus E para você ser abençoado e abençoar mais vidas, né? É você que está aí procurando aí, às vezes tem pouca experiência né Como que eu vou arranjar CD agora, né? Além da batalha, da, das despesas ser grandes eu não tenho condições nem de comprar CD, não tenho é, como arrumar. Como nós já estamos aí na área há muitos anos já 25 anos na área gospel, nós temos aí, né? Nós temos disponível que muitos cantores mandam aí é, os seus CDs e tudo mais. Nós não estamos vendendo, nós não estamos pirateando, né? Atenção, senhores cantores, eu não estou pirateando, simplesmente estou aí doando é, aos amigos aí que estão na batalha é para divulgar vocês, né? É para divulgar vocês, ou seja, as rádios tendo as suas músicas tocando as suas músicas vão divulgar vocês. Então estamos aqui é para isso, né? Nós estamos aí é para infringir a lei de maneira nenhuma, tá bom? É dessa maneira que funciona o negócio. Mas não se esqueça, né? Se você não é inscrito aí no nosso canal, se inscreve aí. É se inscreve aí, deixa aí o seu comentário debaixo do vídeo. É, também temos vários vídeos aí no canal que podem te ajudar, principalmente você, meu irmão, que mexe com rádio é, web, né? A rádio é, digital. Nós somos especialistas nesse, nesse ramo, né? De rádio web. Já trabalhamos aí há muitos anos, temos as nossa, a nossa própria rede e também tomando, tomamos conta aí de várias pelo Brasil, né? Inclusive, vou aproveitar a oportunidade para falar com você, né? você que às vezes só tem a comunitária, mas gostaria de colocar a sua rádio no ar, no, na internet, é só você entrar em contato comigo. Sou o professor Boina, professor e locutor é, há muitos anos né? nesta área e tenho bastante experiência. Não sou o aventureiro, que muita gente pelo país afora mexe com isso, mas é por aventura. Estamos aí porque entendemos do negócio, tá bom? É um abração lá, pastor Marcelo, né? lá de gravata aí. É, Rio é, Rio Grande do Sul, é? Ixi, agora me pegou, né? Eu não, não decorei ainda, viu, Pastor Marcelo? Pelo amor de Deus, né? Temos clientes para todo quanto é lado do país, né? Graças a Deus. E eu creio que vai se achegar mais. Muito bem. É o Pastor Samuel também, né? Nosso amigo, nosso cliente, nosso irmãozão, é o irmão Milton lá de de Cuiabá e outros outros parceiros a mais muito bem vamos lá eu gostaria de, de mostrar para você o que que eu tenho para presentear a você e depois no final do vídeo você não dá uma despertão não né eu quero que você assista todo o vídeo porque no final do vídeo eu vou falar como você vai pegar esses esses como você vai pegar esses essas músicas comigo né é, não vai adiantar você entrar no zap também e falar, ah, manda pelo zap, eu não mando pelo zap. E tem umas pessoas muito tranquilas, muito forgada a tal ponto, que esses tempos atrás ele entrou no zap, não, mas manda pelo zap, fica melhor para mim, quer dizer, você está ajudando a pessoa, e a pessoa ainda está dando uma de forgada nas tuas costas. Nós mandamos aí da melhor forma possível, que não atrapalhe a nossa, a nossa parte profissional, e também te beneficie, né? tem que colocar isso na tua cabeça. Não seja forgado, não seja tranquilo em cima das costas dos outros. Nós estamos te ajudando, você nos ajuda e assim por diante. Você que assistiu o vídeo até agora, se você parar, simplesmente, se você parar de assistir o vídeo agora e entrar em contato, você não vai, não vai ser abençoado, né? Muito bem, vamos lá, vamos mostrar um pedacinho aqui, é, vamos mostrar um pedacinho aqui da, é, é, das músicas que nós temos, né? É, nós, nós temos várias, né? mas vou, vou oferecer aí apenas um pequeno pacote para poder ajudar a sua emissora. Né? É, a sua emissora, não importa onde você está, se você, se você é do, de outro estado, nós estamos em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, mas não importa, né? É, deixa eu abrir aqui a letra M. É, nós temos a, é, Esse aqui é o computador da nossa rádio, né? evidentemente tem bastante música. Tem bastante música e trabalhamos com isso, né? Muito bem, olha aqui. Eu tenho aqui esse pequeno pacote, eu gostaria de oferecer para você, é, para o pessoal pentecostal principalmente, né? Porque os outros é, que gostam de comunidades, isso aqui não vai ser de serventia, né? Ó, eu tenho aqui Chile Carvalhais, Raíssa, a, a, aquela cantora da, é, da dupla Raíssa Rabel, né? É, eu tenho um tradicional aqui que é o pastor o Vigário, Nelson Ned. É, Nelson Medi né, de novo, né? Matos Nascimento. Isso aqui são CDs inteiros, né? É... Mara Lima, Grão de Areia. Luiz de Carvalho. Muito lindo, né? Esse Luiz de Carvalho. Adilson Silva, um estilão sertanejo. Adriana Nascimento. Cícero Nogueira. Tem alguns também. Irmãos Castilho. É... Luiz de Carvalho de novo. Mara Dalila, né? É... Isaac Sá. E... Os Irmãos Castilho, juntamente com Luiz Castilho. O Cantor Júnior também tenho. É, Lorival Freitas, nem todo mundo, todo mundo conhece, mas é muito bom e vale a pena. Cícero Nogueira eu já falei e outros mais aqui, né? É esse pequeno pacote eu gostaria de, é, de enviar para você, basta você entrar em contato comigo. É, basta você entrar em contato comigo, né? É, que aí eu vou mandar para você, com certeza. Mas antes, eu gostaria de é, deixar aquele recadinho para você. Nós temos aí os, é, a videoaula completa aqui no nosso canal, como você monta a sua rádio online. Se você ainda não tem a rádio online, é, agora ficou muito mais fácil, através da, da, do nosso curso completo que nós temos aqui no canal, é, você pode montar a sua rádio online e simplesmente comprar o sinal. Simplesmente, somente comprar o stream. Antigamente, você pagava uma nota, né? Para poder a pessoa montar é, a rádio online. É, pagava a base de R$ 400, R$ 500. Reais, em algumas partes do país ainda está isso, ainda. E, mas, hoje, apenas com o nosso curso, você vai montar e vai comprar o sinal de stream. Sinal do stream é caro? É, depende, né? Se você comprar aí um sinal do stream com... Auxílio técnico Hoje você vai pagar 30 reais por mês né? Você também pode comprar aí De outra operadora Que somente te manda os códigos É muito difícil você controlar é, Isso sem auxílio técnico Aí você paga mais barato Mas vale a pena né? É, você comprar o stream com o auxílio técnico Vai é, valer a pena Porque você vai ter ajuda aí Praticamente de segunda a sexta-feira No horário comercial De um técnico especializado Tá bom? É, vale a pena. Entre em contato comigo, né? Entre em contato comigo e eu tenho certeza que você vai ter a sua rádio aí para divulgar seus trabalhos 24 horas no ar. Vai valer a pena, né? Principalmente nessa situação que está tendo aí pelo país, pelo mundo afora. Agora a rádio online é muito importante para você levar aí os seus cultos, né? Você fazer seus cultos é, e transmitir aí para o Brasil e para o mundo, né? Você também, né? Não, não importa se você é de outra religião, não, não importa a religião sua. Se você tem vontade de ter a sua emissora e, e fazer sucesso pelo país, temos as aulas completas, não só para você montar a sua rádio, temos orientações como você é, dar entrada em programação, como você se comportar no programa, é, porque entre a rádio online e a rádio FM tem uma certa diferença e tudo lá você vai aprender gratuitamente, sem pagar um centavo É só você entrar em contato comigo Estarei é, passando aí mais informações qual, qual que é o telefone? O telefone é o 16, que é o código de área né? Para você que está fora do país, não se esqueça que, que o código do WhatsApp do Brasil é 55 Aí vem o 16, que é o código da nossa área aqui Que é de Ribeirão Preto Aí você digita 9117. 988269117. Você entra em contato com esse é o zap da nossa rede e você vai ter mais informações. Agora, quanto a essas músicas, é muito fácil. Entra nesse mesmo número lá no WhatsApp. Você entra no mesmo número lá no WhatsApp. Ó, eu vou repetir umas três vezes para você pegar: 988269117. 988269117, código de área 16, pegou aí? 988269117, código de área 16. Você entrando nesse zap, você vai é, colocar lá, professor, olha, eu vi aquele vídeo lá das músicas, eu gostaria de receber através do e-mail, somente pelo e-mail eu vou mandar para você, somente pelo e-mail, então... É, aí você deixa o seu e-mail dentro do Zap outra coisa é outra coisa não é, insista para mim mandar pelo Zap eu não mando pelo Zap eu mando pelo e-mail pois estou fazendo aí uma doação de todo o coração então é, você tem que seguir as regras da empresa tá bom 988269117 9117 você entra em contato deixa o seu e-mail lá me avisa que você quer o pacote de músicas gospel eu mando para você com todo o prazer do mundo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de dar uma vasculhada aí também no canal, que tem outros vídeos, tem outros vídeos maravilhosos ensinando você a montar rádio, tem outros vídeos, quando nós viajamos aí, nós mostramos aí um pouquinho da nossa região, às vezes você é do norte, do nordeste do país aí, é de outras regiões, você nunca teve para essas bandas, você é a oportunidade de você... É, conhecer um pouquinho as imagens da, da região de Ribeirão Preto, a antiga capital do café, né? Nós estamos aqui pertinho de Jardinópolis também, que era a capital da Manga, não sei se é ainda, né? Eu preciso se informar melhor, mas uma região bem conhecida aí pelo país, que agora você tem a oportunidade também de ver algumas imagens. Que nós filmamos aí, né? É, nós filmamos aí por, por toda essa região quando a gente anda, tá bom? Aquele abraço todo especial, obrigado pela sua presença até agora no nosso vídeo. Não, e se esqueça de deixar seu like, não se esqueça de compartilhar esse vídeo aí no seu Facebook também, para nos ajudar, tá bom? Aquele abraço todo especial. Ô Marquinhos, um forte abraço para você assistindo o nosso vídeo. Pastor Marcelo, já falei. Pastor Paulo Barbosa de Araraquara. É, e ao, ao Val, a Alval, a Thelma, né, os nossos amigos lá de Areia branca, quem mais? É, quem mais? Quem mais, quem mais, quem é, mais? Agora, é, é, é, é, é o doutor Luiz Ângelo, lá de, de, de, de Cravinhos. Estou esquecido hoje, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos embora. É, na, logo, logo, na próxima oportunidade, estamos de volta aí com mais um vídeo aqui no canal do Professor Boina. Tchau, tchau.